A World Shopper é uma enorme fonte de inspiração para nós porque de facto aqui se concentram uh, inúmeras uh, oradores com, uh, que trazem uma dinâmica fantástica para nós em termos daquilo que são os novos modelos de negócio uh, dentro das inovações tecnológicas e naquilo que são também as novas soluções de mobilidade. O que queremos nesta, nesta edição, e tem a ver com a, com a sequência dos speakers, é começarmos por falar de mobilidade de uma forma mais geral, mais genérica, depois começar a estreitar é, para falar mais do setor automóvel, sempre com atenção às novas oportunidades e às novas ideias, e depois, no fim deste, deste processo, falar então do futuro das pessoas, do futuro da mobilidade, o futuro do setor automóvel e o futuro das pessoas. Olhou para este evento como um novo mercado, é aquele mercado que nós chamamos o mercado corporate, diferente daquele que é o mercado do pós-venda, e procuramos essencialmente aqui atingir um público-alvo uh, novo e uh, clientes com características distintas daquelas que habitualmente servimos. de um, abarcar outros segmentos que não o segmento típico da TIPS, as oficinas, os distribuidores de peças, é mostrar que a utilização das soluções um, traz uma série de vantagens para o conhecimento do próprio negócio. Fará todo o sentido continuar a, a colaboração com o OutShopper. Este ano estamos a dar a conhecer para o ano, se calhar, já com outras novidades.